Salve, salve, rapaziada. Beleza, sou meu r aqui no vídeo de hoje. Vim ensinar vocês aí a como resolver um erro aí, que é quando vocês iniciam o computador, vocês clicam aqui no áudio. Não abre essa janelinha. Eu não sei se é só no Windows 10, ou windows tem no Windows 7, ou no Windows 11 esse erro, mas aqui no Windows 10 tem. Bem, para resolver isso daqui é bem simples. Esse, é, vocês vêm aqui na barra de tarefas, clica com o botão direito, clica em gerenciador de tarefas. Aí vai aparecer o gerenciador de tarefas. Vocês descem lá embaixo. Aí vem aqui o Windows Explorer. Se não aparecer o Windows Explorer aqui, é porque certamente tem uma pasta aberta. Aí vai sumir. Vocês fecham a pasta e vai aparecer. Aí vocês clicam com o botão direito. Clica em reiniciar. Vai reiniciar toda a tela aqui, né? Windows Explorer, que é Windows basicamente. E vocês esperam carregar. Certo, espera carregar aqui. Agora, depois que vocês esperaram carregar uns 10, 20 segundos, vocês vêm aqui e fecham a janelinha aqui do gerenciador de trevas. Aí vocês já podem vir aqui no áudio e vai aparecer de novo. Sucesso! É isso aí, muito simples, muito rápido. E se eu ajudei vocês, se inscrevem no canal, deixa o like, porque ajuda muito. É, eu passo muito tempo pesquisando <risos> nesses erros aqui e como resolver eles. E, então, é isso aí, é uma forma de ajudar eu, né? Então é isso aí, muito obrigado por assistir, falou!